não adianta encarar, eu não tenho medo de assombração Então logo deixa eu te dizer Você é o leão do proeste, eu é o leão da selva Isso daqui é demais pra você Não é demais, é o suficiente Matou você, vou de presente Você vai ter que me entender Suas ideias foram inconsequentes pra fumaça na cara Você acha que esse é o rap compromisso? Só não falo que eu vou estragar a sua face Porque pelo visto a vida já fez isso mas vendo como que é a situação Rima manjada, rima batida mas eu tô tranquilão Meu mano, deixa te falar Deixa só eu te dizer E nem se você quisesse, pelo visto não tem disposição pra fazer Tô na tua frente, tô fazendo com a minha arma O peso dos meus karma Se você não entendeu meu parceiro É por isso que agora você falha Cê acha que você é o original Mas comigo nada arruma Garanto que sua rima é mais falsa que a merda do hate que na boca fuma Pode crer meu mano, essa é a situação Quer falar de age, mas eu vou te mostrar qual que ele é a da visão porque você sabe, a sua rima tá muito chata Deixa eu continuar fumando meu cigarro Porque se eu esperar o adversário, ele não me mata Então espera para ver, mano Agora olha essa galera Quando você não espera A morte vem de onde menos espera Já entendi por que você gosta tanto de cigarro Piadinha que é sem graça Porque se acende, fuma, traga Igualzinho o Johnny, já já brisa papo Pode crer, meu mano, pode pá Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do máximo Que rapidinho eu paro de fumar Que fudeu aliado, cê quer gastar em bom cigarro bagunçado? Jamais! Cigarros soltos, moleque magrinho, mas que tem disposição. Se você não acredita, manda beijo pra plateia, depois beijo são. Cê me olhou atrás do seu cigarro, do início até o fim. Se fumar esse cigarro, de igual gurim. Amor, compra mais oito maços pra mim. Cadê as palmas, meninas?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 nem isso tempo, cê citou sua mina, esse é seu fim Eu citei ela com respeito e ela gritou pra mim É pra você ver que no verso você sente o clima Ela gritou porque eu disse S3". Ela gritou só pra minhas rimas Aê, agora entendi o que que aconteceu De tanto que ele apanhou Ele desenvolveu um novo jeito, mano Ele virou um forjador Ele não consegue mais ganhar mandando rima Por isso ele mesmo forja Falou que ela gritou pra você Como que ela gritou pra sua rima de bosta? Tanto que eu ganhei Essa é a resposta Milagroso pro magrão, ganha do cante. Não. não tem microfone que faz milagre. Meu parceiro, eu só tenho minha mente. Eu tô ciente, ela faz freestyle. Semana passada ele me forjou. Vocês também podem ver no vídeo. E pra quem não viu isso daí, tá vendo? Ele ganhar forjado de novo ao vivo. Cadê as palmas? Na verdade, eu vou começar o terceiro round. Que fraude é assim. Quando ele não tem o que falar, ele começa a apelar até o fim. Ei! Mas tudo bem, eu vou além, seu cérebro é de amendoim. Eu sou o maior campeão que tem no mar de monstro, e na sua casa você consegue vir ganhar de mim. É dois? Tá tranquilizado. Só não esquece que você é maior campeão, porque 90 aposentou e ele era o jurado. Agora deixa eu te falar, tá ligado que a sua rima é muito feia. Volta tá lá que eu vou te dar uma surra, só vou fazer uma prévia aqui na aldeia. Fazer uma prévia aqui na aldeia, então você tá desconsiderado. Olha o argumento, coisa feia, ele falou que na batalha é eu, é o jurado. Então você concordou comigo, porque agora meu mano eu vou casar seu fim. Você rimou e mostrou que tem dom, porque até quando é jurado você tem que votar em mim. Tenho que votar em você, isso é verdade sim. Não tinha ninguém pra te ganhar e é por isso que eu falei, eu decidi vir. E agora você pode ficar tranquilo, que o 90 é tipo o Rugal, ele é especial, o 90 voltou, pode ficar tranquilo que ele é seu ponto final. Ele é seu ponto final, o 90 tá falando que ele é o Rugal, só que ele não manja de fazer o improvisado, infelizmente o Rugal trombou bom crise incorporado. Na verdade não, a situação, tô fazendo rima, improvisação, o 90 pra ganhar tem que ser apelão, então jogando Street Fighter aperta todos os botão. Entendeu? Fala mais um pouco. Eu vou apertar o seu. Ah, o bagulho aqui é que tu apareceu. Passou um o que é pesado. E a minha pessoa argumenta. Você fala que 90 é apelão. 90 é tipo caro, é no... K9. É K90. Eu, eu, eu vou apertar o seu. Amigo, você é mais contraditório do que a Dilma. Numa rima eu falo que o cuzão é apelão. Aí na próxima rima ele vai e se confirma. Ah. Pelo amor de Deus! Aí meu amigo, pra mim tu é vagabundo! O 90 quer é apertar o botão dos outros! Pelo visto seu botão é apertado por todo mundo! Falou! Ele chegou! Primeiro ele falou que eu chorei do nacional! E depois ele falou que eu sou o maior campeão e eu vou te dar um pau. E depois eu vi a zoação. E esse cara aqui, pra mim, ele é um bosta. Ele falou que toda hora eu apelo. Será que eu só apelou ou você que não tem resposta? <risos> falei pra abaixar a cabeça pra minha pessoa Sabe que eu não tenho pena Eu falei pra abaixar a cabeça Com que tá muito mais tempo na porra dessa cena Então calma que eu posso proceder Eu olho no seu olho, eu tô falando pra você Porque eu tô nessa porra, eu nunca dei carteirada Você que dá carteirada de filho do JP Na verdade faço o é mané É que eu falo do tio, chamo é filho de quem? Ninguém sabe quem é Mas tudo bem, eu vou além Faço o freestyle, isso que você não viu Eu também rimo há 3 anos, não tinha YouTube em youtube, Parça, hoje você toma no cu até hoje não tem em youtube, a batalha não é gravada mano no sul, e hoje que você toma um pau eu hoje tô em SP, filho de quem? filho do Ricardo, pai essa vitória é só pra você rima que é bom, inteligente as batalhas nunca quer é gravada, olha a câmera que vem na sua frente eu não sei se você entendeu, Faça o verso hoje toma no cu, já que não é gravada sai com o rabo e das perna e volta pro sul eu voto pro sul Meu verso, agora que você proceder Manda beijinho pra tua família Na câmera te assistindo perder Na verdade hoje você abate Eu, mãe, recebi mensagem da minha mãe Me parabenizou ganhei a pré-fase Mateu Liu Vim, Mateu Tavim tá, Mata esse cara, hoje corrói Mateu Liu Vim, Mateu Tavim tá, Acabe com essa conversão de boa Que ele tá chamando o boy Por isso que é o rimo, cê não vai pro céu, boy Eu matei o teu o Livinho e eu mato de novo Cê matou geral, agora cê mata a vontade de babar meu ovo Que que tá falando isso? Essa rima improvisada Babar o ovo, pelo que eu saiba isso é papo de tudo em quebrada Mas tudo bem camarada, mas verso hoje tá escroto Sabe o que cabe no meu bolso? Eu matei o chamou, reprisa de novo